Fala galera, então ó, eu tô aqui hoje, segunda hora, vamos começar a nossa segunda bem, se Deus quiser, vamos lá. Eu tô aqui hoje, nessa segunda-feira, para poder falar de uma super indicação, tá? Por que super indicação? Porque segunda-feira é dia de indicação, de novidade, de trazer algumas coisas, trazer documentos para download, alguma coisa que vocês gostem. E eu resolvi falar desse cara, o Marcião da Fábrica Web. Deixei aberto aqui na página dele do Facebook, depois vocês podem procurar lá, a Fábrica Web. Tá, dá uma olhada nos trampos que ele, que ele faz. Tá, ele tem uma agência especializada no segmento web. Então, ele cuida de campanha no Facebook, ele cuida de campanha no Instagram. Ele faz toda a tua parte visual, ele faz logotipo, ele faz tudo, tudo, tudo. E se especializou que ele é muito bom nisso em layouts para loja virtual. Então, a maioria das plataformas aí, todas que tem como instalar um layout, ele instala. O preço é extremamente acessível e ele é muito bom no que faz. Dá uma olhada aqui nessa loja que ele, que ele colocou. Esse aqui é um tipo de logo que ele fez. Olha que legal. Ó, post em mídias sociais, ele mostrando um pouco do, do trabalho que ele faz. Ele faz uma divulgação dentro do, do Facebook dele, que ele explica por que, que é importante cada uma das coisas, cada um dos passos dentro de uma loja virtual. Então aqui são banners de loja virtual, posts de mídias sociais... Banners para a loja virtual, mais posts de mídias sociais. Olha que bacana o estilo de postagem. Olha aqui, ele mostrando alguns parceiros que ele tem. Ele também está fazendo, por exemplo, o meu layout, que eu estou fazendo na loja virtual da i7. Então, quem está fazendo o meu layout é o Marcião, da fábrica web. Dá uma olhada aqui, vetorização de logo. Cara, ele é muito bom. Ele até colocou que seja bem-vindo à gestão de web. Então, ele gerencia a postagem. Meu, sensacional, tá vendo? Então, eu indico, conheço o Marcião, tem aqui o site deles, ó, que é a web.com Conheço o Márcio há muito tempo já, ele é um parceiro de longa data, tá? Se vocês encontrarem com ele, vocês vão ver lá um cara cisudão, barbudão, assim, com alargador, tatuadão Mas, meu, é uma moça, eu costumo brincar, porque ele é muito, muito bom Cara honesto, responsável tá aqui no site tem até mais trampos que ele fez olha que bacana olha que que legal essa arte que ele tá que ele fez num banner visão para loja virtual muito show opa salvei no favoritos aqui não eu quero voltar ah tem que voltar tá então dá uma olhada muito muito show tá loja implantado ó se você quiser clicar para dar uma olhada entra e olha tá bom e Além de tudo, aqui tem os contatos dele. Então, se você está precisando de qualquer coisa para sua loja virtual, qualquer coisa para sua identidade visual no Facebook, qualquer coisa que você precise de um profissional mesmo, para fazer um simples logo, eu costumo brincar com ele que eu faço o primeiro meu logo, depois eu mando para ele e ele me devolve melhorado. Porque ele sempre acha uma porcaria quando eu faço, mas o profissional é ele, né? Então, eu costumo brincar com ele isso. Se você está precisando dar uma cara nova para o teu negócio, ele está desde 2002 nesse segmento. Tá, no segmento de, de, de marketplaces, e-commerce, tudo, tudo que envolva venda online, tudo que envolva gestão de venda online, é, e-mail marketing, ele faz para ti. Muito bom, recomendo, Marcião, a Fábrica Web, e ele sabe que ele mora aqui. Um abraço, valeu meu doutor.